Oi gente, aqui é a Virapoca e hoje eu vou gravar, a, gravar não, né? assistir mais um vídeo do Milk Que é outro rebongança apresentado no Minecraft Que é o vídeo da semana passada, o último, é, foi um rebongança apresentado no Minecraft E vamos assistir um vídeo Aí tá aí jogando o joguinho, né, vai jogar vai Imagina que vai jogar o joguinho Aí o branco apareceu ali e vai entrando no encanamento, acho que é de ar. Não sei se deve ser bem encanamento, faz falaria. E aí apareceu ali de novo e tava lá. Apareceu nos lugares no tempo, não sei. E aí o amarelo, que dava a espada, então é outro impostor. Aí apareceu ali o preto é pra segurar já é que, tá que tá ali segure né, faz sentido e o preto tá ali olhando e aí foi pro outro outro igual é que eu não conheço muito esse jogo então não sei muito como que funciona então não entendi muito esse não e o preto tá novamente ali olhando e aí, se vocês entenderam, deixem um comentário explicando pra mim o que que, o que que aconteceu, porque eu não entendi, não. Não entendi muito. Só, talvez, os dois precisassem segurar ao mesmo, te segurar ao mesmo tempo. Não sei. Aí, se vocês tiveram ouvido o barulho de chuva, que tá chovendo aqui, aí talvez vocês estejam ouvindo. Mas, eu não sei estão Depois eu olho. Aí o azul tá ali por alguma coisa. E viu ali. E aí ele chamou as, as pessoas. Aí o verde tava me olhando. Tava me olhando estranho. E aí o Milkier não era impostor. Dois impostores restantes. Aí o laranja. Aquele é laranja deve ver pelo braço E aí tem ali o, o rosa Que tá olhando pra nem não nem é por porquê E o roxo tava ali junto Tava tipo igualzinho, no mesmo lugar E aí viu que ele era um postão Aí talvez esteja se olhando nas câmeras Não sei, deve ser Parece um pouco E tem um monte de pessoas morta ali naquele mesmo lugar. E talvez seja aquele verde claro que passou, porque nenhum deles é o verde claro. E aí foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva e ative o sininhos para sempre receber as notificações de novos vídeos que eu postar. Vídeos toda segunda, quarta e sexta. Segunda e sexta, sexta e quinze. E quarta, sete quinze. É, deixem um like para mostrar o apoio e que isso me ajuda muito e não custa nada. E deixem sugestões nos comentários para mais vídeos que eu possa fazer. E até o próximo! Tchau!